E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje para a gente falar sobre... Você acha que ainda tem espaço para quem está começando? Você acha que no marketplace já não está saturado, ainda tem como? Você que está começando aí, está vindo da loja física, está vindo é, realmente para o mundo dos marketplaces ou realmente nunca deu tanta ênfase e agora está focando ou está chegando agora no marketplace que já tem bastante seller, né? você às vezes já vende em outro, será que ainda tem espaço? Responde aqui para mim e fica comigo nos próximos minutos. Bom, essa pergunta surgiu no nosso Instagram, se você não sabe, toda segunda-feira a gente abre um box de pergunta ali onde eu respondo todas as perguntas que são criadas no decorrer da semana. E várias dessas perguntas acabam virando vídeos porque elas são pertinentes. E uma das perguntas que eu recebi foi, ainda há espaço para novos vendedores dos Marketplace? Porque aí a pessoa pode estar se perguntando isso, né? Quando a gente olha para números, o, é, muitos canais gostam de falar dos números que possuem, mas o número de sellers para nós sellers é algo ruim, né? Quanto mais seller, mais concorrente você tem dentro do canal. É um número bom para eles, é um número bom para acionista, mas... Mas para nós não é um número positivo. Eu não fico feliz quando falo: olha, agora temos mais mil caras que vendem cosmético ali dentro da B2W. Isso não é bom, você já deve ter sentido isso, né? Quando a gente olha para um cenário no Mercado Livre, onde a gente tem milhares e milhares e milhares de vendedores, quando você olha para um cenário onde a B2W já superou 40 mil vendedores, quando você olha para um cenário onde o Magazine Luiza já superou 10 mil, 12 mil vendedores, você tem o um Carrefour aí com uma meta agressivíssima para os próximos anos, mas começando a crescer, né? passando de 3 mil vendedores quando você olha para a via, quando você começa a enxergar esse ambiente, pode ser natural você sentir que não tem espaço, tá? mas ainda existe muito espaço. tá? O Andrés, que é da Noob Metrics, né? a gente conversa muito e ele fala que ainda há muita é, demanda não atendida dentro dos canais de marketplace, tá? Seja porque um vendedor não soube se expor direito, seja porque aquele produto ou aquele vendedor ainda não está, ou o preço não está dentro do que tinha que ser, só que as pessoas não encontram ainda alguns produtos. Porra, mas isso é dificílimo, é, é muito difícil de você encontrar, tá? O primeiro ponto que a gente tem que entender é que o seu mix inteiro não vai vender, tá? Quando você vai pensar em competitividade, quando você começa a olhar para isso e às vezes você desanima, né? Nossa, eu tenho mil SKUs e só 80 produtos é o que vende dentro, dentro do meu negócio. Aí é um trabalho seu de identificar se você precisa ter mil SKUs, mas isso é uma regra de pareto. 80-20 que é muito clara, aonde 20% dos seus produtos vão fazer 80% do seu faturamento. Dificilmente você vai mudar isso, tá? Por quê? Porque os produtos ganham relevância e eles acabam sendo produtos que vendem mais mesmo, certo? Agora, quando, se a pergunta fosse, se ainda há espaço, mas se fosse, está cada vez mais complexo e as estratégias estão sendo cada vez mais diferentes para você vender bem nos marketplaces, aí eu te responderia que sim, tá? Eu comecei a vender em 2009, aonde bastava você colocar um texto, uma descrição, um preço, uma foto qualquer, fazer vários anúncios e você ia vender com certeza, tá? Então a gente vendia muito... Muito, muito, muito, com muito pouco esforço. O esforço maior era realmente ficar cotando frete, recuperando venda, ligando para o cliente, fazendo um trabalho, né? Esse era o maior esforço que a gente tinha efetivamente. Mas, no mundo atual, a gente está tendo que se diferenciar, tá certo? A gente está tendo que buscar diferenciais competitivos, aonde a qualidade, o atendimento, a proximidade com o nosso cliente, as estratégias de cauda longa, né? Que é o que a gente atua muito, é o que a gente atua, por exemplo, dentro dos processos de mentoria, onde a gente fala de base e otimização. É a mudança que vai acontecer no treinamento do alta performance, onde a gente vai passar realmente a trabalhar esses dois conceitos de forma muito forte, que foi o que deu resultado demais dentro das empresas que a gente atendeu e dentro do nosso negócio do ano passado. Então sim, tá? Tem espaço de mercado, existe muito espaço, você não vai vender bem em todos os negócios, e aí eu acredito que possa ser que em algum momento você fale putz, eu queria tanto vender naquele canal, mas às vezes realmente aquele canal não é o canal para o seu negócio, não é o canal que você vai faturar mais, e tudo bem, tá certo? Tudo bem. Por quê? Porque às vezes tem uma regra de buy box diferente, aonde tem uma competitividade maior, às vezes você tem uma competitividade com o mundo físico, o que torna o mercado um pouco mais ilegal e você já está dentro de um negócio 100% formal, então tudo bem, tá certo? Não trabalhe as suas fraquezas, como diz o Joel J, eu ouvi uma vez no podcast, a nossa cultura né, de tentar melhorar o que a gente é ruim. Eu acho que você tem que melhorar e otimizar cada vez mais o que você é bom. E aonde você é deficiente, se for o caso, você contrata pessoas para atuar. Né? É o que a gente faz em todos os nossos negócios. A gente atua com sete pessoas no e-commerce e a gente atua agora com oito e é nove pessoas na universidade e provavelmente a gente termine o ano aí com 12 a 15 pessoas dentro da universidade. Por quê? Porque a gente precisa encontrar pessoas que são melhores que a gente em determinados pontos e você vai ter canais que você vai ser melhor e canais que você vai ser pior, tá certo? Lógico, não estou dizendo que é fazer meia boca e ah, não, não vendi porque não, ah, Deus disse que não é para eu vender nesse canal, não, você tem que ter a certeza que você já aplicou todas as técnicas e você já se esforçou ao máximo para executar. Vamos a um exemplo simples, tá certo? A gente passa várias funções e ações dentro de um plano de ação quando a gente está fazendo tanto no nosso negócio para os nossos colaboradores ou quando a gente está mentorando negócios diferentes. Não adianta de nada se eu te passar várias ações e você não realizar. Ou você realizar metade. Ou se uma der muito trabalho e você simplesmente parar de fazer. Vamos a um exemplo? Construir kits de cauda longa. A galera da suplementação aí, né? Ah, oh, suplemento é difícil. Suplemento é muito difícil ser vendido. É, existem muitos vendedores, muitas marcas e, e as pessoas trabalham com um preço extremamente agressivo. Então se você não fizer kits, se você não usar kits inteligentes, se você não buscar cauda longa, se você não sair da sua zona de conforto, se você não buscar o objetivo final do kit, isso não vai vender. Só que naturalmente eu estou falando que numa linha de 60 produtos, provavelmente você vai fazer mil, dois mil, três mil anúncios para poder buscar finalidades e kits diferentes para atender o seu negócio. Então tem espaço? Tem espaço, não tem mais espaço é para fazer meia boca ou fazer mal feito ou fazer com preguiça ou não atender bem o seu cliente. Para isso daí realmente não tem espaço mais nos marketplaces. Um grande abraço.